Mudando de assunto aí, Paulo, um pouquinho. O relatório do Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ele divulgou nesta segunda-feira o relatório final do acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. De acordo com o CENIPA, não houve falha humana e nem mecânica. Bem, o advogado da família de Marília Mendonça, Robson Cunha, ele afirmou durante a entrevista coletiva que a aeronave da cantora atingiu cabos de energia da CEMIG e que esses cabos estariam aí sem a devida sinalização. Abre aspas para o advogado. O CENIPA não aponta culpados e nem responsáveis, e sim fatores passíveis de retificações para que situações como esta não voltem a acontecer, explica Robson. De acordo com o representante da família, a aeronave não teve falha mecânica. Além disso, as decisões do piloto não foram tidas como irregulares e estavam dentro das possibilidades de momento, ainda que tenha mudado o plano aí de voo. Bem, ainda segundo o advogado, o relatório do CENIPA apontou que a falta de sinalização então, nos cabos de energia foi preponderante para o acidente. Agora cabe ao inquérito policial entender se a fiação deveria ou não estar sinalizada. É, o, o advogado explica também, ele finaliza afirmando que a intenção de Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, não é de fazer nenhuma caça às bruxas e sim prevenir, criar algo que possa fazer com que as companhias elétricas ou que demais empresas né, que utilizem cabos e torres de transmissão possa sinalizar adequadamente estes, estes locais e evitar prevenir né, futuros acidentes. Então está aí um desfecho desse caso, né, João? É. Que deixa, que mexe muito ainda com os fãs, que mexe com muitas pessoas que que tem a Marília Mendonça como né, sua principal referência na música, aí, uma artista que deixou é, milhões de pessoas aí, é, milhões de fãs, né, no nosso país e que é um relatório que encerra realmente essa questão. Isso mesmo.